Olá! Preparado para descobrir como é possível e até muito fácil criar os seus próprios detergentes? Eu sou a Cristiana e estou aqui hoje para o ajudar a descobrir como é possível criar os seus detergentes e assim uh, reduzir o impacto económico e ambiental e melhorar a sustentabilidade da sua casa e do nosso planeta. Aproveitamos aqui hoje é o dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente e vou convidá-lo portanto para ficar aqui a aproveitar algumas das dicas que vão ser passadas para que possa colocar em prática no seu dia-a-dia -dia e assim ajudar a recuperar o nosso meio ambiente. Os Dias da Casa Sustentáveis foram desenvolvidos precisamente com este objetivo, de lhes passar dicas de sustentabilidade, mas também para nos incentivar a responsabilizarmos e a assumir a responsabilidade das nossas decisões e pensarmos sempre no impacto que as mesmas podem ter para o futuro do nosso planeta. Para me ajudar, tenho aqui comigo hoje a Cristina Correia, Boa tarde, o meu nome é Cristina Correia, sou artesã de produtos de, produtos de, de limpeza doméstica e também de produtos de, de higiene pessoal e de bem-estar pessoal. Nesse sentido, eu quero agradecer aqui à Leroy Merlin a oportunidade de, de, poder, de poder demonstrar e, e, e assinar-vos a, a conseguir algumas, algumas alternativas sustentáveis, também nesta, nesta lógica do, do dia do ambiente. E, e vou começar por apresentar as pastilhas de, de, para levar aloeça na máquina, que são facilimas de fazer e cujos ingredientes encontram facilmente nas lojas da Leroy Merlin e que não têm impacto no, no meio ambiente e fáceis de encontrar também. Posto isto... Cristina, se calhar Sim. aproveitamos também esta fase inicial para dizer uh, ao que ainda não que nem sabem desse lado. A Cristina é a cara do projeto Lusa Natura, um projeto que procura sempre alternativas mais orgânicas e mais artesanais, por isso sempre melhores para a nossa saúde e também para o nosso planeta. Uh, e é neste sentido também que a Cristina está cá hoje para, para nos dar uma série uma série de dicas e obrigada mais uma vez por estar aqui conosco e por participar nos Dias da Casa Sustentável. Pronto, estou em representação da Zira também, que, que é uma associação que versa a parte ambiental e a parte da proteção do bem ambiente e nesse sentido faço parcerias que eu penso que podem ser produtivas na, na mentalização e na consciencialização do, do processo de, de proteção ambiental. Cristina, vamos mãos à obra? Vamos pôr as mãos à obra, então. Vamos então começar pelas pastilhas. Vamos começar pelas pastilhas e vocês têm, vão ter acesso depois às receitas. Uh, são fáceis, eu não vou fazer aqui as doses que estão na receita porque é muita coisa, eu vou fazer uma, um, um exemplo demonstrativo, tá bem? Então temos o bicarbonato de sódio, que é um produto que é encontrado nas lojas da Leroy do Merlin e vamos misturá-lo aqui numa taça Pode ser, esta. isto é um plástico, eu não sou fundamentalista, mas é um plástico que utiliza há muitos anos, portanto, os plásticos não são uns, uns demónios, não é? Utiliza-se e, e volta-se a utilizar. A ideia mesmo é estar Exatamente. a aproveitar tudo daqueles que temos em casa. Sim, desmistificar um bocado esta questão de demonizar o plástico, não é assim, não é? Temos o bicarbonato e agora vamos juntar o carbonato de sódio. Na receita vocês vão encontrar também o ácido cítrico, que é para uma opção, uh, se quiserem fazer, uh, pastilha, uh, detergente em pó. Isto são pastilhas, vão ficar sólidas, vai ser uma pasta que depois vai ficar sólida, vocês vão desenformar e conseguir pôr no, no, no depósito da máquina de lavar, está bem? Mas o pó, tem aquela utilização também muito fácil, tiram uma colherzinha de sopa, tiram o pó e põem no, no depósito também. Portanto, temos o, o bicarbonato, temos o carbonato, vamos acrescentar o sal. É um sal... É especial. o sal, é o sal de, de grosso de mesa. Ou seja, aquele que nós utilizamos Portanto, mesmo exatamente. na nossa cozinha. E depois vamos juntar o vinagre, que é, também está na, na receita, depende das doses que quiserem fazer, não é? E a bom... receita vai, vai aparecer também nos nossos comentários e entretanto aparecerá também no final a... Uh, dos, dos vídeos uh, sobre Exato. este workshop. Aqui o vinagre tem uma especificidade, ele assim que, que, se, põe no, que se põe no recipiente, uh, ele reage com o bicarbonato e com o carbonato, portanto vão ter que introduzi-lo devagarinho e mexer devagarinho também, Tá bem? Cristina, posso se calhar claro perceber um bocadinho melhor lá em casa? Sim. Olha, até vamos fazer Boa assim: vamos tirar aqui os fresquinhos e vamos mostrar lá para casa, Tá bom? Uh, vão ter que misturar devagarinho, sempre uh, a mexer devagarinho também, porque se fizerem isto com muita intensidade, ele começa a borbulhar muito e depois não conseguem pôr nas, nas formas, está bem? Na covete, neste caso é corvete. Covete? corvete não. Uh, misturamos devagarinho. Entretanto, eu tenho aqui umas que vou desenformar para vocês verem. Espero que elas já estejam solidificadas. Uh, esta pasta, depois de produzida, depois de posta na, na covete, vai ter que esperar um dia. No frigorífico preferencialmente é mais rápido, mas se o deixarem ao ar, ele também seca, leva mais um dia. Portanto, é uma opção vossa. Como é que nós sabemos, Cristina, uh, qual é... que qual Está seco, que está, que, está que está preparado, é quando depois mexerem aqui e ele tiver duro. Eu já vou mostrar. Este, este é um já preparado. É esta pasta depois de seca. Já o vou desenformar para vocês verem. Vou só uh, mexer até atingir aquele ponto para vocês perceberem qual é que é o ponto da massa uh, quando ela está pronta. Tá bem? Podemos pôr também para aromatizar as nossas pastilhas óleos essenciais sendo que é uma questão uh, opcional está bem? se calhar mais um bocadinho só pronto só. pode, pode, claro. claro que sim como vem, já uma já tem já tem uma textura totalmente diferente e já está uma massa que se pode Uh, manipular e pôr na covete Não sei se conseguem ver Ok Pronto Isto depois fica na covete E depois Passa ao passo seguinte que é desenformá-los Espero eu que estejam já prontos uh, Eles podem se partir Este partiu-se um bocado, ainda não estava totalmente seco mas uh, vocês aproveitam à mesma a mesma mistura Põem no, no, no recipiente um frasquinho destes reutilizável Serve perfeitamente Eles ainda não estão secos, pois Também bem que seja num frasco que um frasco depois fique sim, bem, sim. bem fechado, certo? Sim, sim, sim uh, Pois, esta mistura ainda não está seca, acontece isto Isto é artesanato, faz parte do, do processo Mas, olha, isto saiu bem Pronto, fica assim uma pastilha vocês guardam esta parte que está menos formada, assim mais tosca. Vocês aproveitam a mesma, tá bem? Põem dentro do fresquinho com uma colherzinha. Isto funciona da mesma forma, não tem a mesma apresentação. ok? Pronto. É assim. Em termos de, em termos de, de forma, Cristina, uh, convém seja uma forma maleável. Convém ser um silicone, sim, porque o plástico vai agravar esta questão aqui de partir as, tirar as peças. Também. não é? Pronto. Esta aqui também está um bocado desfeita, mas olha, isto nem sempre sai bem que é mesmo assim. É como quando fazemos chocolates. O interessa é colegas. que a função, a função está lá e, e é comprida, está bem? Pronto, esta parte está. Está, está vista como é que é. Uh, depois a massa, eu se calhar agora Podemos vou tirar. Testar, sim, é isso é que eu vou fazer. Efeito, vou tirar aqui estes bocados. E vou explicar como é que vocês, como é que vocês põem aqui a massa, tá bem? Isto não que este está muito desfeito. Este também. Mas vou, vou, mostrar como é que se põe aqui a massa. Vocês podem pegar nisto com a mão. É tranquilo, não tem nada é tóxico, nada é prejudicial para a pele, tá bem? Pegam aqui na colher, pegam num bocadinho e põem e põem no, no, no sítio do Onde se costuma pôr o gelo, não é? Podem ser umas covetes maiores. Se tiverem maiores, se preferirem fazer maiores, é a vossa escolha. Também depende do, do que Exato. temos e também sim. do prazo quando vamos colocar, não é? Por exemplo, sim. sim. O facto de estarmos a colocar também sem luvas ajuda um bocadinho mais a sentir a textura uh, e a perceber... Sim, não precisam, é não precisam de luvas. Este aqui tem muito. Pois não sei bem. Não precisam de luvas que nada disto é tóxico nem agressivo, está bem? Portanto é só assim. Depois têm que deixar o tempo suficiente a ele ficar, para ele ficar um, bem seco, bem seco e, e duro, não é? E de forma a que se consiga tirar sem desmanchar como aconteceu aqui. Mas Sempre o processo é Também não há problema, usamos na mesma porque é, o efeito está lá. Esta versão até podem fazer um pó, um detergente em pó e utilizam o ácido cítrico nesse caso. Está bem? É a mesma receita com o ácido cítrico. Está bom? Vamos passar à é próxima. Isto? É isto. Só? É só isto. Exatamente. Não há desculpas, como vê, não há desculpas para, para não começar a é seguir esta, esta dica lá em casa. Porque além de estarmos a poupar muito dinheiro... Estamos Exato. a conseguir Sim. pôr mãos à obra e acaba por ser mais enriquecedor. Tem e uma... também não gastamos propriamente muitos produtos não. Por um trecho, os ingredientes faz. foram aqueles que vocês viram: bicarbonato e carbonato. Os óleos essenciais eu não pus neste por acaso, mas podem pôr. É, e esta é a vossa escolha. Eu tenho um eucalipto e eu tenho uma lavanda, mas vocês escolhem o que vocês quiserem. Isto também é fácil de encontrar nas lojas do celeiro, nas, nas lojas de produtos naturais. Um, e, e não tem uh, mais segredo nenhum para além de pegarmos os ingredientes, juntar, misturar com o vinagre e dar-lhe um cheirinho se quisermos. É só isto. Que que funciona funciona, funciona, na, funciona na, plenamente como uma pastilha normal. Uh, eu, inclusive, eu substituo o abrilhantador pelo vinagre. Portanto, o abrilhantador é só um produto de marketing que não tem qualquer função que não seja vender um produto que não é, não é muito uh, sustentável ambientalmente e necessário neste, neste processo de, de limpeza. Portanto, se o substituírem pelo vinagre, tem o mesmo efeito com um produto menos nocivo para o ambiente. Okay? E mais barato. Mais, e mais barato, exatamente. Portanto, exatamente mais é barato, o melhor sim. dos dois mundos. Uh, nós fizemos estas contas um, e uma pastilha destas fica a cerca de 0,18 cêntimos. 18 cêntimos. As outras industriais são 20, 28, entre os 28 e os 34, e estas ficam a 18 cêntimos. Nós já fizemos e não essas... banhem embaladas, não temos que tirar Pronto. aquele plástico para o lixo. E evitamos portanto, as embalagens estamos e, a a e estes produtos todos que já existem em demasia no nosso, no nosso planeta. Nosso planeta. Não é? Pronto, Podemos, ao seguinte. vamos passar ao, ao seguinte. Vamos fazer o nosso ambientador purificante e desinfetante também, nesta altura dos vírus e dos das bichinhos mais, mais importunantes, vamos fazer um, um, um ambientador com, com o álcool para ser desinfetante. Eu vou usar aqui um frasco destes. Sim. Vocês podem utilizar um de uma embalagem que tenham comprado com outro produto qualquer. Lavam-no, uma, uma, fazem uma, uma lavagem desde que tenha spray, é mais simpático o spray, nesta questão do ambientador, lavam-no e ele fica pronto a ser utilizado nesse sentido. E temos aqui para o nosso ambientador, também não vou seguir a receita, não vou obter ali as quantidades da receita, mas vou, vou fazer a uma, uma menor quantidade, está bem? Cristina, só precisamos. se calhar antes Sim. de passar como vamos Diz, mudar de receita temos aqui uma questão que nos foi colocada claro. uh, então, disseram no, no outro dia que atirando umas cascas de limão para dentro da máquina da loiça funciona como um abrilhantador, é verdade? Não, o, o limão funciona como hum, é, é só, dá cheiro o abrilhantador será o vinagre se puser na, na parte do no depósito do abrilhantador mesmo o limão, se puserem um é uma metade de um cheiro. limão com uns cravinhos lá dentro, é desinfetante e dá cheiro ao mesmo tempo. Excelente Mas não tipo. convém pôr no depósito porque, como tem os grânulos do, do limão, podem entupir inclusive a, a máquina. máquina. Se, se puserem, um ponham um o vinagre, Pronto, sim. Peço desculpa, podemos então agora. Claro, sim. <risos> claro que sim. Vamos deitar aqui a água. Este ambientador leva água, vinagre e óleos essenciais, está bem? Aqui não, aqui não, não salto a parte do, dos óleos essenciais porque para dar um cheirinho mais agradável, não é? Isso é ambientador. Pronto, mas se vocês não gostarem de cheiros intensos, tiram. Podem um escolher também água e que fizer Mais sentido. Exatamente, sim. Sim, o óleo essencial são sempre serão sempre vocês a, a escolher o o aroma que têm. Temos uma chávena de... A receita que está aqui é uma chávena de, de água para uma colher de, uma colher de sopa de, de álcool, está bem? E é só misturar o álcool aqui na água. Vamos dar-lhe aqui um cheirinho com o eucalipto, um óleo essencial de eucalipto. Como pus menos, bastam 4 gotinhas, está bem? Mas para essa receita tá está aí, se não me engano, são oito ou dez gotas de óleo essencial. Não é isso? Doze. 12. 12. Ok, duas chávenas de água. Ah, mas sim, para o dobro, para as duas chávenas de água. Então, mexemos e fica pronto a utilizar. está aberto, não? Podemos Poxa. aplicar Exato. em qualquer espaço. Sim, em qualquer espaço. Não é tóxico, não tem aqueles produtos tóxicos nem que fazem mal quer às pessoas, quer ao ambiente, e é uma forma natural de, de perfumar a casa e de deixar um, um toque... pode já deixar aqui um aroma no nosso <risos> Pode ser, senhora? Sim. Olha, vamos ver? Sim, ah, pronto. Não sei, não vou mandar aí, não convém, mas pronto. Se tiverem um, um dispersor um bocado, convém ser spray para dispersar um bocado mais as gotículas, está bem? Mas pronto, isto serve perfeitamente. Utilizam uma embalagem que tenham em casa, casa. Ou isto também, se comprarem uma, dura-vos uma vida, não é? Não sei o que é partam, dura-vos uma vida. Pronto, esta parte também está concluída. Ah, Além vamos... de, de podermos utilizar em qualquer espaço, é uma ótima sugestão de presente, quando tivermos qualquer Claro, sim. Se quiserem é oferecer uma prenda, uma prenda a alguém, fazem um ambientador. Podem, podem até enfeitar o, o frasco com umas pinturas, ou com umas coisas, uma, há quem faça macrame à volta dos frascos, se for um frasco de vidro, fica engraçado, mas é uma ótima sugestão de prenda, é uma ótima sim. Sugestão. sim. então passamos? Passamos à, à seguinte, vamos ao limpa-vidros então. O nosso limpa-vidros, uh, vamos usar aqui este frasco, a água que sobrou do... Do. Não, isto não é o do, do. Onde está o frasco dos do limpa-vidros? Uh, Falta-me um frasco aqui. Espera aí. Será que deixou? Não. Será que eu o guardei? Acho Sim. que está aqui embaixo. Pois olha, tenho que tirar aqui um frasco. Está tempo. aqui. Exatamente. Olha. Este já tem água. Pronto. Entretanto, se calhar, passo também a outra questão. Ah, sim, uh, sim, sim, sim. Só questões, que a Andréia claro. Ferreira questiona-nos se podemos utilizar em ambientadores elétricos. Ambientador elétrico. O, o, que nós, o ambientador que nós fizemos, se podemos colocar uh... num ambientador elétrico. Podem-se usar uh, água um, soro sor fisiológico em vez da água. Em vez da água? Sim. Tá bem? porque a outra água deixa resíduos que estão, são, não são muito... E acaba por estragar também o cloro, e o cloro quando seca O depois... próprio ambientador sim. elétrico, não é? Portanto, se utilizarem o soro fisiológico fica com um produto... Portanto, troca-se, em vez de se colocar água, colocamos o soro fisiológico e exatamente. já é possível essa opção. E os óleos essenciais, exatamente. Bem, Aqueles mais. queimadores de vela, a mesma coisa, substituem a água pelo, pelo soro fisiológico e funciona na mesma. Pronto, então temos aqui este este é o do Multiluz, eu fiz confusão, este aqui é o do limpa vidros. Vamos misturar na, na água o vinagre. Isto são partes iguais de água e vinagre, está bem? E agora vamos juntar aqui para dentro, neste caso, os vou fazer com mãos estão este parte de tudo, os raminhos de alecrim isto é uma mistura de alecrim e alfazema, mas vocês podem fazer com ah, como ele tem muito, até posso pôr assim podemos fazer com o, uh, podemos ó, fazer com planta, pinhas, ó. pequeninas, com sementes de eucalipto, folhas de eucalipto, uh, cascas como bem esteja de seco? o que o como bem que esteja seco não as ervas podem estar frescas ou secas é, não tem não tem grande questão aí tá bem é uma mistura de alecrim e lavanda Põem aqui as ervinhas ou podem fazer também com cascas de citrinos uh, o procedimento é precisamente o mesmo Substituem o alecrim e a lavanda pelas cascas de citrinos tá bem? depois têm que ter atenção porque os citrinos não se, podem, não se devem utilizar no mármore porque estraga, queima o mármore ao passo que o rosmaninho e o alecrim e a lavanda pode-se usar em qualquer superfície. superfície pronto agora fechamos e deixamos este tem que ficar 15 dias num sítio escuro para uh, produzir efeito tá bem? multiusos fica, fica 15 dias não. 15 dias sem que passemos por lá não Neste caso até não é tão importante ter a tampa fechada, mas no caso dos citrinos é importante por causa dos gases que se vão libertando. Convém ter a tampa, mexemos, não é? Convém mexer de vez em quando, dois em dois dias. Uh, mas depois, quando vamos guardar na despensa, num sítio escuro e, e seco, tiramos a tampa e deixamos assim, que é para libertar e libertando os gases. Está bem? Fica a tampa assim meia Desviada, que é para poder libertar os gases. Depois, Passados quando vamos. 15 dias. 15 dias, está pronta a pôr num outro frasco, ou mesmo. Convém filtrar depois, por causa dos resíduos do, do alecrim e da lavanda, tá bem? O que eu ia dizer é que convém mexer dois em dois dias, mais ou menos, para ir, para ir depurando as folhas e passar o cheiro para o, para o líquido. Então, Cristina, ah, mais sim. uma questão. Ah, os aspiradores de água, dá para colocar estes ambientadores? O ambientador não, mas só o óleo essencial dá. O ambientador em si, portanto, o produto completo de, um, o de produto água e, e álcool, não. Mas puser puder só o óleo, só essencial, óleo essencial... Sim, E em não pôr de muito porque, uh, não sei como é que é o reservatório, mas dos aspiradores normais, Três, quatro gotas chegam perfeitamente, ah. depois também não trabalham com muita água, okay. tá bem, mas vale álcool virar. e água não, só o... não vai danificar também. Pode, eu não sei o que é que acontece, mas como... E não <risos> sei... vale a pena testar, se calhar. Exato, pronto, <risos> sei que a, dire... a norma é usar só os óleos só os essenciais, óleos. sim. Pronto, e como viram, este também é muito fácil de fazer. Alecrim lavanda em qualquer jardim, felizmente, ao nosso redor, ao pé das nossas casas. Na no Leroy Merlin também temos, na secção de jardim. Pronto, a Leroy também tem. As cascas, as cascas de citrinos toda a gente come laranjas e bebe sob limão e faz chá de, de limão. Portanto, tenham só atenção à questão dos citrinos não a aplicar no mármore porque danifica. E esta questão de ir mexendo de vez em quando, 15 dias a repousar, tampa desviada para libertar os gases e está pronto a usar. E temos mais uma dica. é? Yeah. Uma dica para para as pessoas experimentarem em casa. Vão ver que vão vão gostar deste, destas opções alternativas saudáveis. Saudáveis e sustentáveis. É pensar em nós, no ambiente exatamente. e garantir que ficamos aqui no nosso planeta por mais algum tempo. Exatamente, exatamente, sim. Agora vamos ao limpa-vidros. Este é o multiusos e agora vamos ao limpa. -vidros. É um o vamos ao limpa -vidros. Depois passaríamos, por exemplo, sim, depois filtram, aqui bom, filtram para então, não ficar então... com os resíduos, está bem? Filtram e põem, põem aqui, podem usar da mesma forma que. Que utilizamos aqui? Sim. Está bem? Convém agora... abanar antes de, antes de utilizar, no caso do, do limpa-vidros? Pois na utilização não faz tanta diferença, mas enquanto ele está a depurar. Okay. Depois na utilização não tem assim grande. Já está o produto já está já já tá, tá, supostamente misturado e não tem grande, grande questão. Agora vamos ao limpa vidros, não é? Limpa vidros, eu vou fazer aqui, mas é a mesma coisa, dá mais jeito utilizar num frasco, num frasco igual a este, não é? O uh, limpa vidros temos uh, uma parte água, outra parte vinagre. E temos, juntamos um, um bocadinho de amido de milho, só para ter a certeza que limpamos o lixo mais encrustado nos vidros, está bem? Se querem uma, um, um produto mais, mais suave, não, podem, podem saltar a parte do amido, do amido de milho, que é, é maisena, mais conhecido pela maisena. Se calhar é mais fácil para identificarem. Mas fica mais completo se puserem uh, a maisena, será um bocadinho mais mais desencrustrante em relação é, a a, mais sim, é isso, a, su, é a sujidade que fica mais, mais, mais seca agarrar. no vidro. Então temos a água aqui e vamos juntar o vinagre. Vocês têm a receita depois para se guiarem. Eu não vou fazer muito. Isto já, isto já não tem tampa aqui. Pronto, foi. Aqui. E vamos pôr, eu vou pôr um bocadinho do amido. Dá jeito de fazer assim num frasco maior, porque depois para mexer é mais fácil, está bem? Os frascos, como bem que vamos aproveitando todos aqueles que vão sim. chegando até à nossa casa? Sim, é uma forma, exato, é uma vamos forma, levando, vamos é uma forma de, de utilizar um... os frascos que nós compramos com doces, com polpa de tomate e por aí e fora. Que vão oferecendo, sim. por vezes. Exatamente, sim. Fecham bem, misturam. Ele fica opaco, mas não, não deixa... Uh, não deixa marca nenhuma nos vidros. Se limparem depois com uma folhinha de jornal, que é o ideal para limpar os vidros, não é? Pronto. Podem pôr também, podem pôr se quiserem os óleos essenciais. É sempre a parte a parte opcional, está bem? Tirando o ambientador que eu aconselho vivamente, o resto é tudo é uma questão de opção. Pronto, isto fica assim com este aspecto opaco, mas funciona perfeitamente no, no, no, nos vidros. Vidros, espelhos? Sim, vidros, espelhos, com uma folhinha de jornal. fica uh, Funciona muito bem. E escusamos de comprar aqueles produtos carregados de, de produtos químicos nocivos para o ambiente. E que fazem mal também a nós e próprios fazem... e à nossa pele. Sim, esse é sempre o registro, de facto, é voltar um bocadinho atrás e pensar no que faziam os nossos avós com os bicarbonatos, os vinagres e, e os fregões. soluções Exato. mais eficazes. Exatamente, mais eficazes, mais duradouras, mais é económicas e mais sustentáveis e saudáveis, assim, em todos os aspectos. Estamos vamos para temos. o passo seguinte? Vamos para o passo seguinte, exatamente. Então, vou deixar isto aqui de lado e o passo seguinte é um esfregão em sisal uh, que nós vamos usar para substituir aqueles fregões de, com aquela esponja amarela e aquela parte verde mais, mais áspera. Estes fios de sisal, este é de sisal, este é de fio do norte. É, é só uma questão de ser mais espesso, mais espesso e menos espesso, ok? Podemos Porque utilizar sombamos... ainda assim outro tipo de material, mais, alguma lá mais suave? O fio de algodão, okay. há um esfregão também que se faz com fio de algodão, com restos de, de, de meias que estão perdidas, com restos de lençóis, que também é fácil de fazer e também é uma excelente alternativa a essas, a essas peças uh, industriais. Aqui temos, o algodão é natural, o alan também será natural, mas é um, um bocado desperdício, não é? Sim. Temos o fio do norte, que é algodão, é natural. O sisal, que é uma linha que vem do agave, que é uma planta. portanto Isto é tudo biodegradável, quando já não o utilizarem. E ele dura imenso. Não, até podem pôr na máquina a lavar quando estiver assim mais, mais sujo, que ele dura imenso. Quem tem jeito para o macramê vai se divertir, de certeza, com esta opção, que é extremamente uh, dedicada à manualidade. Eu vou vos ensinar. Isto seria um todo um programa para o macramé, porque é um bocado mais complexo do que do que comprar um esfregão no supermercado, não é? Se calhar aproveito também para sugerir a quem nos está a ver. Temos workshops na, no nosso site disponíveis sobre aprender a fazer macramé. Portanto, dê lá uma espreitada e tente pôr mãos à obra e fazer Pronto. o seu próprio esfregão. Exatamente. É uma boa alternativa, é uma boa solução. Eu trouxe este que está... A meio, a meio caminho do, do processo, não é? E trouxe estas, estas, uh, estas linhas uh, para começar, só para vos dar uma, uma ideia de como é que se começa o, o, o processo do macramê, tá bem? E depois vou fazer as duas últimas e vou explicar-vos aqui umas, umas dicas importantes. Vou pedir à Cristiana Cristina, que me segure aqui. Isto é... Um pau? Sim, é um tronco que vocês um encontram tronco. no jardim, tal como o alucrim, tal como a alfazema Podia ser uh, é um pau um mais espetadinha mais... que as lavado. Só se for assim uma linha mais fininha, porque depende da... Depende da dimensão também. Sim, da espessura, sim. A, a, a dimensão é o que vocês quiserem. Pode ser mais comprido, menos comprido, mais largo, menos largo. É como vocês quiserem. Agora vocês montam, uh, seccionam os, as fitas mais ou menos com 70 cm, destas depois dobram aqui a ponta e vão encaixar no, no, no tronco como ele está. Se com todas Não com se a... Mostrar a, gente já, a gente já vira para ali. Com a, a argola todas orientadas no mesmo sentido, ok? Esta é a penúltima e é importante esta parte. As, as argolas têm que estar todas viradas para o mesmo lado, que é o lado que vocês vão trabalhar. Fazem se assim uma, uma orelha. E encaixam aqui no, no tronco, ok? Pronto. Depois puxam. Segura, e temos 10, tem certo? Isto, isto, sim, temos 10. Um conjunto de 10 de fitas. Cada uma dobrada ao meio, portanto, dão, dão duas, não é? Cada fita dá duas, duas fitinhas. E depois temos que puxar bem. Isto convém ficar... Preso em algum lado, como está aqui com a, com a Cristiana, está bem? E depois trabalhamos as linhas 4 a 4. 4 a 4, sempre. Vamos trabalhar sempre 4 a 4, começando da esquerda para a direita. E então as duas do meio não saem do meio. A esquerda passa por cima das duas do meio. A direita por baixo e por dentro. Esta parte é que eu digo que precisa de, de algum... Conhecimento um bocado mais conhecimento e prática. E depois aperta-se as pontas puxando-as do meio para baixo e fizemos, fizemos da esquerda para a direita e agora vamos fazer da direita para a esquerda. Mas é igual, os pontos são sempre iguais. Ok? Os pontos são sempre iguais. Mais 4, 4 a 4. Esquerda, direita. Do meio fica no meio, tal como está. Puxa cá embaixo, aperta bem. É importante apertar bem aqui em cima, tá bem? Que é para ele não se desmanchar. Aperta bem. Agora, direita por cima de, do meio e vai à esquerda, entrar aqui e puxa sempre, tá bem? Puxa com força sempre. 4 a 4, já estão estas, mais 4. É igual, é sempre igual enquanto vai fazendo Esta, novamente sim, diz, diz, diz. Uh, o ponto, caiu-nos que uma questão. Uh, então, perguntou-nos se o multiusos que nós fizemos aqui, sim. dá para utilizar em qualquer superfície. O que fizemos Falamos aqui, um de elecrim e alfazema, dá. sim. O de pinho e eucalipto também. O de laranja, o de citrinos, já não tem essa opção. O que tem a citrinos, pode ser um bocadinho mais corrosivo e... Sim, é corrosivo no, no mármore, no, no, no resto, não, não é? Agora mais quatro. É só ter atenção aos mármores, os citrinos mesmo, o resto não tem outra contraindicação. Estamos a acabar a nossa primeira fila. Ok? Isto é importante mesmo, ficar aqui, ficar aqui bem preso em cima, bem junto ao tronco. Já nos estão a questionar se estes fragões são os são fragões eficazes e se funcionam tão bem como, como os industriais. Funcionam, eu diria eu diria que funcionam melhor. melhor, não é? Pois, porque este fio, por exemplo, é o mais áspero, é, diria até para não o utilizarem em, em, em superfícies que não possam ser muito raspadas, não é? Porque ele é bastante poderoso nesse sentido. Aquele é um bocado mais suave, o, do Cisal, o de fio do norte. É um bocado mais suave. Este é bastante áspero. Também podemos fazer com vários tipos de materiais e usar, dependendo sim. do que pretendemos fazer. O de algodão também é suave, é mais ou menos como aquele. Este é bastante áspero. Para a gordura mais entranhada é ótimo, sim. Hum, e para darmos cabo do teflon que nos dá cabo da saúde não é Portanto, aproveitamos e tiramos o teflon das, das frigideiras que também já não devia cá andar ora bem, sempre da esquerda para a direita, fizemos a nossa primeira fila, vamos fazer a segunda a segunda a segunda tal como as pares deixamos duas ao, ao início e deixamos duas no final o processo é idêntico 4 a 4. Trabalhamos 4 a 4 linhas, está bem? Impares são iguais entre si e pares são iguais entre si. Portanto, aqui tiramos duas e vamos buscar as 4 seguintes. Que é para ligar os conjuntos das cordas, ok? E no fundo é isto. Esquerda para a direita. Sempre as do meio não mexem. Puxa-se para baixo, puxa-se para os lados. Ajusta-se em cima. Agora ao contrário. Direita para a esquerda igual puxa-se para os lados em baixo e ajusta-se em cima deixamos para trás estes, vamos buscar as próximas 4 2 dou-vos um conselho não larguem os fios que estão a trabalhar <risos> senão depois torna-se um bocado complicado e é sempre igual por aqui pares iguais entre si Portanto, deixam duas ao início deixam duas ao final. E impares, iguais entre si, trabalham as cordas todas, 4 a 4. Está bem? Uh, vou dizer o importante aqui. Estas quatro já estão. Importante aqui. Finalizar o esfregão numa fila impar. Porque é a fila que fica mais que bloqueia os nós. Que não deixa que eles se desfaçam. Pronto, esta é uma questão importante, porque se terminarem numa par, ele vai se desfazer, está bem? Portanto, fazem 7, 9, onze, por aí fora. Podem terminar numa ímpar qualquer. Depende do tamanho que vocês queiram dar ao vosso esfregão, está bem? Já, já estamos a receber comentários uh, que nos dizem que é importante reduzir no teflão, que foi precisamente o que já foi dito pela certo. Cristina. Efectivamente, é, é esse o objetivo. Que é uma coisa que já vem tão longe, que já estamos... Temos dados científicos uh, que apontam nesse sentido, não é? Que é péssimo para a saúde, com danos provados, portanto, é dar cabo dele. E aproveitar estas é dicas que estamos aqui sim, a, a e aproveitar as dicas, sim, e pôr em prática. Como esta é uma linha par, vamos deixar estas últimas, não mexemos mais. Agora eu vou finalizar aqui para vocês perceberem como é que é, está bem? Cristina, Isto, em média... Sim. Quanto tempo mais ou menos demora até finalizar um esfregão? Depende, depende de vários fatores, não é? Depende da prática, do, do, da dimensão também. Da dimensão, da prática da pessoa que está a fazer. Mais ou menos? Mas mais ou menos. ou menos, 20 minutos, meia hora. Eu demoro 10 minutos, mas já estou a dar aqui um desconto a quem não tem grande prática, 20 minutos, meia hora, sim. É um desafio interessante, podem, -se, <risos> podem experimentar e depois Cristina, se calhar antes coisa. de continuar, uh, perguntaram-nos também uh, se é fácil fazer detergente para a roupa. Nós não trouxemos Sim. aqui essa opção hoje. Não, não trouxemos, mas... mas podemos efetivamente falar dela, uma vez que nos debruçamos sobre as pastilhas da lavagem da loiça na máquina. Temos a opção para substituir os nossos detergentes tradicionais e industriais, temos a opção sempre do bicarbonato e do carbonato, Uh, podemos juntar um bocadinho de sabão ralado, sabão azul e branco, sabão clarim, e o outro azul e branco e o clarim, exatamente. Uh, sabão de, de, de coco também, para, para roupas mais delicadas, uh, misturam uma parte bicarbonato, outra parte carbonato, outra parte sabão e tem um detergente para lavar roupa melhor do que qualquer industrial, vão ver que as vossas peças brancas ficam brancas mesmo. Se juntarem ainda um, um Percarbonato, que é o, o, o equivalente ao, ao oxigênio, que vos dá uma limpeza ainda extra e, e vão, vão notar realmente diferença na questão dos brancos, por exemplo. Podem sempre adicionar óleos essenciais à vossa escolha, já sabem que essa parte é, é opcional. E eu dava-vos dava ainda outra dica, que era substituir o amaciador pelo vinagre, tal como fizemos com o abrilhantador na máquina da louça, a da roupa, substituir o, o amaciador pelo, pelo vinagre. Funciona. Então, se colocamos no mesmo sítio. No mesmo que... sítio, o vinagre, exatamente. a confiança, não tenham medo, não cheira. Eu não gosto muito do cheiro do vinagre, mas uso porque depois não sai. Depois de secar, não cheira não cheira rigorosamente nada. Uh, e podem, como disse há pouco, usar os óleos essenciais. Fizeram muita muita diferença o cheiro o cheiro do do, do vinagre. Agora sim, dá Vamos terminar então aqui o nosso o nosso esfregão. Este aqui tinha ficado numa, numa parte, portanto, eu vou ter que fazer mais uma, que é pelo não se desfazer. Enquanto está a fazer sim. esse ponto final, o, o detergente que estávamos a falar dá para a roupa de qualquer tipo de cor. Tá, para qualquer tipo, para qualquer cor, sim. Uh, podem juntar o percarbonato, que eu acho que a Leroy Merlin também tem. Também temos, sim. E ficam é um, com um produto de... uh, branqueador uh, espetacular. Uh, sim, e o vinagre também, também podem encontrar no Leroy, não é? É facilmente substituível, portanto, é mesmo uma questão de... Uh, de, de seguir o desafio, é uma uh, questão de testar, testar, digo, é. de seguir o desafio e, e, e experimentar, pronto, sem medo. É, é natural que com o in, início uh, vão ter algumas dúvidas porque faz parte do, do processo de aprendizagem, não é? Mas vão ver que com a utilização vão perceber que são tão ou mais eficazes do que os produtos uh, industriais. E então, estamos quase a terminar aqui este, este nosso esfregão. Ah, dá também uma opção, uh, quem souber fazer crochê, pode fazer um esfregão em crochê também. Uh, também é uma manualidade bastante utilizada e eficaz, em vez do macramê, fazer o crochê. E é fácil de lavar depois? Lavar, e sim. É fácil de levar na máquina. na máquina. Não é? Sim, podem lavar a mão ou na máquina. Exatamente. Pronto. Assim, temos uma fila, uma fila ímpar. Vamos apertar bem todos os pontos. Vamos apertar bem todos os pontos. Estes ficaram muito curtos. Aqui alguns pontos estão um bocado curtos, vocês têm que fazer, vão ver depois. Isto também é uma questão de prática, não é? E vão ver se para uma, uma, um comprimento mais ou menos 9 filas, 70, 80 centímetros, está bem. Mas isto depende um bocado do material: aquele dará para mais, este dá para menos, porque é mais, mais largo, não é? Pronto, esta parte fica assim. E agora? E, e agora pegaríamos. vamos desmanchar daqui. Deixamos um para pendurar, por exemplo. Basta deixar um. E vamos cortar os outros. Está bem, meio. Este é para pendurar. Olha, desencaixa-se ele aqui. Não faz mal. Damos aqui um nó. Ele estava muito curtinho e saiu. Sim, exatamente. Dão um nó. É Exato. E depois puxam as argolinhas de baixo para cima. Pronto. Agora puxam as outras. Um bocadinho para cima. Ele depois ficou... Olha, este aqui saiu também. Primeira fila não é importante. Pronto, aqui podem cortar as pontas igualmente, não há risco de desfazer porque foi muito apertado daquele lado, o que é que foi a ponta inicial? Não, pronto. estava curto, ele ficou um bocado curto, pronto é, a questão é essa, ficou um está bocado curto, usar. está pronto a usar, podem fazer mais comprido, Deixem uh, façam umas fitas maiores, é porque não tendo muita prática, é melhor começar com umas fitas maiores e depois ir, ir depois fazendo é mais, mais pequeninas. Sim. Fica uma vez. para pendurar, e as outras todas, depois puxam aqui para, para encaixar melhor. Estas pontas que ficam maiores podem cortar, o resto podem deixar. Aquele é igual, mas aquele está tá mais pequenino, portanto não o vou tirar já dali. Aqui neste uh, também podem usar os pauzinhos, reutilizar os pauzinhos do, do sushi e do chinês, por aí. Também é uma boa opção. Está bem? É sempre um pauzinho Em vez de fazerem 10, faz... este aqui tem que fazer mais, porque este é mais fininho. Podia tá ser bem? até num lápis. O quê? Podemos fazer num lápis. Ou num lápis, exatamente, pois, precisamente. É como vocês preferirem. O que tiverem à mão, o que tiverem em casa. É, o é que... aquilo que nós vamos utilizar. É o que é, não é? bom, não é preciso comprar para, não é? um bocado também esta ideia de não ter que uh, arranjar material para fazer com o que tem em casa e não ter que comprar, estar sempre a comprar coisas que depois só servem para uma finalidade e, e, não, e, e, e depois não vamos dar utilizado noutro sítio, não é? é acabou de nos cair aqui uma questão, Sim. não sei se temos aqui a acomodar esta resposta, Sim. mas quanto se poupa com estes fregões em relação a comprar industrial? Uh, quando se poupa relativamente cada esfregão olha, eu não vou, não vou inventar vou antes buscar o meu, o meu telemóvel que eu não tenho a cabo, então, está bem? <risos> desculpem lá vou estar aqui a dizer quando eu tenho essas essas questões já já já escritas uh, temos aqui temos aqui os preços. Sim. Ok. Já tenho aqui um ano. É? Portanto, uma unidade uh, custará 6 euros. O total, se utilizássemos 6 unidades, seria um total de 6 Eu euros. Aqui, aqui. Sim. E temos uma unidade Fica. 40 cêntimos. Portanto, é então, uma poupança outra... brutal. Sim. E, portanto... Exato, exato. A, a outra unidade de, de compra no supermercado, normal, não é? custa 1 um euro e esta custará 40 cêntimos, portanto. E, e ainda vos dura muito mais do que o do esfregão que tradicional, tradicional e industrial. Espero que. Eu aproveito. Uh, um momento então para sugerir a quem está desse lado. Tenho a certeza que aprenderam muito com estas dicas mas que acompanhem também a, a Cristina através, por exemplo, da sua página de Instagram, Lusa Natura. Uh, vão aproveitando as dicas, as receitas e todo tipo de informações que ela vai partilhando. Já sabem que temos ao seu dispor todos os materiais que precisa para pôr mãos à obra. Podem encontrá-los no nosso site lerroamerla.pt ou então nas nossas lojas físicas. Lembro também que vamos continuar a responder a todas as questões que nos foram colocando ao longo deste workshop e agora desafio a criar os seus próprios produtos de limpeza e que os partilhe connosco, por exemplo, através da mensagem privada nas nossas redes sociais. Cristina, obrigada por ter estado cá connosco, por todas as dicas que partilhou. Foi um Muito gosto tê-la cá. Obrigada a eu pela oportunidade e espero que, que metam mãos à obra e que experimentem e depois partilhem as vossas... As vossas opiniões com, com a Leroy Merlin também. E também com a Cristina. E comigo também. Exatamente. <risos> uh, obrigada por ter estado desse lado. Uh, esperamos que tenham gostado uh, tanto como nós. Uh, lembro que os vídeos que foram feitos ao longo destes dois dias estarão disponíveis na nossa página, lerouamerlan.pt, na, no, na página dos dias da Casa Sustentável. E também, posteriormente, no nosso canal de YouTube, e também na nossa página de Facebook, Le Roi Merlin, Portugal. Uh, espero que lhes tenhamos passado ideias, dicas e soluções que lhe vão ajudar a tornar a sua casa ainda mais sustentável. E quero também agora aproveitar este momento para agradecer a todos uh, os animadores que estiveram connosco nestes dias. Além de mim, Cristiana, que venho da Loja de Braga, contamos aqui com a presença da Inês Duarte. A Inês... Vem da loja alta de Lisboa. Agradeço também ao Rui, ao Rui Bota, aqui da loja de Setúbal, o nosso anfitrião. A Madalena Costa que veio da loja de Sintra e a Madalena Coelho que veio da loja. Desculpa e a Sara Coelho que veio da loja de Leiria. Obrigada a todos. Obrigada por por nos terem acompanhado, por nos ajudarem novamente a garantir o nosso lema Juntos pela Paixão de Fazer e tenho que agradecer também neste momento a todos aqueles que estiveram do outro lado das câmaras, que permitiram que isto acontecesse e também, mais uma vez, que vieram ajudar a garantir este nosso lema do Juntos pela Paixão de Fazer. Já sabe, continuamos a contar convosco desse lado para assistir aos live streamings de sábado à tarde. O próximo é já no dia 19 de junho, às 15 horas, e é sobre relva artificial. Obrigada!